Boa tarde, dá uma notícia importante. Boa tarde. É sobre essas especulações que possa ter caído, que possa ter acontecido em Paguetá. As forças armadas e aeronaves estão no local. Então, venho aqui informar mas definitivamente o que aconteceu. Ali próximo à CBC, em Piniomirim a essa madrugada houve um impacto de uma, de uma placa metálica. Circular, é, tipo aparecendo um disco E essa placa metálica Não se sabe de ser de onde caiu Nem o que é As forças militares isolaram Toda a região Não está aproximando Nem né? imprensa, não está aproximando Nem curiosos Só mesmo quem mora ali está passando E quem viu de manhã sentiu um impacto Lá perto da CBC Achou que fosse até uma o galpão explodindo, uma ponte daquela que caiu, mas é isso especula-se que seja um ovni também não sei porque eu não vi de perto, eu vi mais ou menos uns 3 quilômetros uma grande placa do tamanho de um ônibus de quina, dentro da água é como se você pegasse uma tampa da panela jogasse dentro do rio e ela batesse de quina, ela está em perpendicular e muito pessoal das forças armadas Estou é. no local Mas ainda não se passou nada em televisão, não se passou nada em rádio Mas a verdade é que a região ali um de Fergoso, Vinho Mirim, Pau, Pau Grande Fihote. Café vorosa, aquele do que está acontecendo lá na CBC a Que está tudo isolado, está tudo isolado E aquela grande tampa de panela de quino lá dentro do rio aí mano, de novo mãe. Agora acho que eu peguei é. mano Cara. Então pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês já acham que pode ter alguma conspiração por detrás? Então deixa o like de vocês aí, ative o sininho para receber os próximos vídeos que eu vou deixar vocês ligados. A gente vamos se informar, vamos se atualizar e eu vou colocar aqui no canal Coisas que eu te conto. Então, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Então até o próximo vídeo.